Monsters! Tudo bem com vocês? Eu sou o Otávio Sage, e vocês estão aqui no Leite com Biscoito. Hoje é o nosso segundo vídeo de Natal, do Jack. E eu tô trazendo pra vocês uma coisa muito, muito legal. Todo mundo gosta de colocar aquelas... É, estrelas em cima da árvore de Natal e no filme O Mundo Estranho de Jack o que acontece? Tem uma cobra que enrola na árvore, come a estrelinha de Natal e ela fica ali em cima então, nada mais incrível que na nossa árvore a gente fazer uma cobra igualzinha do filme pra poder dar toda aquela composição de freantona pro nosso Natal. Então, se você aí do outro lado ainda não viu o vídeo anterior onde eu ensino a fazer os jacks bonitinhos, feito com as bolinhas de Natal não se esquece, o link tá aqui embaixo eu vou deixar aqui em cima nos cards. E pra você que tá vindo aqui para assistir o segundo vídeo do canal para aprender a fazer o resto da decoração da árvore então vamos comigo que tá bem legal vamos usar feltro vermelho, branco e preto tesoura você vai precisar também de um bom enchimento caneta permanente preta, cola quente eu desenhei num papel para ficar mais fácil o formato da boca da minha cobra. Então eu dobrei o papel no meio e recortei para que ele ficasse certinho, igual aquelas bocas de fantoche. Eu peguei uma tira de feltro e dobrei ela ao meio e eu cortei essa tira para ficar na mesma medida. Eu vou precisar de quatro modelos assim. Em uma das pontas eu vou cortar um formato triangular para ser o rabinho da cobra. Agora, naquele outro pedaço de feltro, eu vou cortar o desenho que eu fiz, que é o formato da cabeça da cobra E no feltro preto, eu vou pegar o um molde e vou desenhar ele aberto Que vai ser a parte interna da boca da cobra E eu vou cortar E eu vou cortar vários pedacinhos de feltro preto Porque a nossa cobra, ela é listrada Eu pego o feltro preto que vai ser a boca da cobra e eu dobro ele no meio Eu abro a parte dupla da cobra e coloco o feltro no meio E com a cola quente eu colo a parte de baixo e depois colo a parte de cima E eu vou seguindo, fechando todo o resto do corpinho da cobra Agora eu vou colar a emenda entre a cabeça e o rabo da cobra E continuo fechando o corpinho da cobra Até chegar na parte do rabinho, onde eu vou deixar um espaço Pra gente começar a colocar o enchimento Coloque o enchimento, mas não deixe a cobra muito, muito gorda Porque senão ela não fica flexível e vai acabar mais pesando a árvore Do que deixando ela bonita Depois que você encher por completo, é só você colar o buraquinho que você deixou no rabinho da cobra. Agora, eu vou utilizar os feltros pretos para colar só na parte de cima da cobra e deixar ela listrada. E eu vou deixando o espaço de um feltro. Então, eu coloco feltro, deixo espaço, colo o outro. Coloco o feltro, deixo espaço, colo o outro e vou fazendo isso até o final da cobra. <música> Num pedacinho de feltro branco, eu faço duas bolinhas que vão ser os olhinhos da minha cobra. E com a caneta preta permanente, eu vou fazer um espiral nesse olhinho pra deixar a cobra meio maluca, meio doida. E eu vou colar na cabecinha da cobra. E a sua cobra da árvore de Natal do Estranho Mundo de Jack está pronta para ser usada. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Eu fiz com muito carinho essa decoração e, e, é lógico, logo mais, temos mais um vídeo. Nós estamos tendo vídeo todos os dias até o dia do Natal. Então fica ligado no próximo vídeo que vocês também vão amar. Não se esquece, se você fizer alguma das decorações, de postar lá no Instagram e me marcar. Porque eu amo ver o que vocês estão fazendo. Me segue no Instagram também, se você ainda não me segue, pra ver as minhas fotos e ficar por dentro do que eu apronto. É isso aí, eu amo muito vocês, meus monstrinhos. Obrigada por terem assistido mais um vídeo. Até a próxima e falou!